Fala pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho pra vocês sobre rotação de tronco. Eu sou o Lucas Foster, esse aqui é o Nice Fit na Praça. A rotação de tronco trabalha basicamente a musculatura abdominal e um pouquinho da musculatura lombar. A biomecânica do exercício é bem simples, principalmente pelo fato desse aparelho que a gente vai mostrar, facilitar o exercício para vocês. Vocês vão segurar na rodinha do aparelho, que não é uma barra fixa, é uma barra móvel, e a partir dela o movimento de vocês vai ser guiado, vai ser facilitado para chegar na rotação. Assim como diversos aparelhos, que a gente já mostrou no nosso canal, a carga desse exercício é leve ou moderada, ou seja, possibilita séries maiores, séries para resistência muscular, as quais devem ser feitas em séries de no mínimo 20 repetições. Em relação à funcionalidade e uso na vida diária, a gente pode elencar aí diversas atividades, principalmente o fato da gente olhar para trás, ou mesmo fortalecimento e estabilidade da região da base. Base do tronco, né? Região lombar e abdominal. Dentro do desporto, existem várias situações as quais a gente pode elencar a importância desse movimento, principalmente em alguns determinados momentos, como por exemplo a roubada da bola no basquete. Diversos movimentos dentro das lutas, ok? Em relação a exercícios equivalentes, a gente pode elencar aí tanto exercícios que a gente encontra no core training, né? Que é um treino específico para a região de tronco e abdominal, os quais a gente pode fazer em plano horizontal baixo, ou seja, deitado, né? deixando nossas costas no chão e intercalando a posição das pernas, ou para um lado ou para o outro. E quando a gente faz o exercício de maneira em pé, assim como no aparelho, muitas vezes a gente deixa fixo os pés no chão. A rotação é da cintura para cima. Valeu pela audiência aí pessoal, deem o um curta no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e até uma próxima.